A dica de hoje é, como usar o ATEM Mini com o VMIX. Aten Mini e VMIX. Com o VMIX você potencializa em muito a utilização do seu ATEM Mini. Ah, eu vou adicionar um input de câmera. E ele vai, eu já estou com o ATEM Mini conectado. Estou com o ATEM Mini conectado aqui com o meu computador e ele vai achar via USB ó, Black Magic Design tudo que eu faço com o Vmix eu posso fazer com o meu Atem Mini vou vir aqui, ó, adicionar um input vamos colocar aqui um title tá? aqui ele automaticamente já abre uma série de templates muito muito legais aqui ó, por exemplo esse aqui ó. vou dar um ok tá? e aqui ele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 o vídeo aqui, quando eu dou um clique ele já vai aqui pro preview, já vai aqui pro preview e quando eu dou play aqui ó ele já vai soltar o, o vídeo aqui ó, mando pro ar. Para eu gravar aqui ó, nesta engrenagem aqui ó é aqui eu configuro a minha gravação. Essa é a configuração de stream. Ele permite três streams simultâneos. Tá? Só escolher um destination, que tá? tem várias, várias maneiras de fazer o stream. E aqui o nosso playlist. Né? Playlist de matéria. Muito bem, essas foram as vantagens de trabalharmos com o Aten Mini, juntamente com o software VMix. Você transforma o seu Atenini numa unidade móvel. Primeira grande vantagem que nós vimos trabalharmos com GCs. Lembra que o Atenini tem apenas um DSK? Ele é um pouco limitado com relação a GCs. Com o Vennix você multiplica as possibilidades de GC com vários layers, incluindo GCs em movimento. Outra grande vantagem: trabalhar dar play em matérias. Você consegue dar play em matérias, as matérias que estão no seu computador de uma forma fácil. Outra grande vantagem, o streaming. Você faz o streaming para três pontos. E olha, há muitas, muitas vantagens além. Você encontra a mini na Sigma. Aguarde os próximos vídeos que nós vamos falar de mais vantagens. E darmos mais dicas para você que tem o seu Aten Mini e quer trabalhar com VMIX.